Fala pessoal, o Alexandre Nogueira, dando início a o nosso quadro, na verdade, de compradores, tá? É para comprador o vídeo, efetivamente, é, pode ser usado para vendedores, pode, até como instrução, mas eu vou ter esse quadro voltado para compradores, não só de mercado livre, a gente vai falar um pouquinho de compras em todos os marketplaces, como tomar cuidado, como agir em determinadas situações e nesse vídeo nós vamos falar em como agir em uma compra que não deu certo. Algo saiu errado, ou você, eu vou te mostrar rapidinho como você cancela um pedido que você às vezes nem pagou, como excluir ele, que muita gente fica na dúvida, tá? Hoje, enquanto você não paga um pedido, você pode fazer 50 mil pedidos, não é mais como antigamente, que você só podia comprar, não comprar, só clique no comprar se tiver extrema certeza do que deseja, não. Hoje você pode clicar no comprar um monte de vezes, colocar item no carrinho, vai ter um outro vídeo de como comprar, estudar vendedores, mas simplesmente, por exemplo, entrei num produto aqui e tô lá... Ah, beleza, tal, tá, vou comprar agora, ó, comprar agora, tô colocando um produto aqui no, nem passei no carrinho, né, tô comprando direto, vou continuar aqui, ó, frete normal, tal, vou tirar aqui o dinheiro em conta, né, pra não pra ficar outro meio de pagamento, vou colocar aqui continuar, Pediu para eu completar o dado, completei, beleza, ah, o boleto, tá. só falta mais um passo, confirme. Se você analisar, voltando na, na minha conta aqui, se eu entrar na tela de compras, ela tá aqui como compra incompleta, então toda compra sua que tiver como incompleta, você pode continuar a compra ou você pode cancelar a compra, tá certo? Lógico, ah, é um boleto bancário e eu já paguei, não vai cancelar a compra porque o dinheiro vai voltar para você lá no mercado pago. Então aqui, ó, se eu colocar cancelar a compra, eu excluo essa compra ou continuar, eu continuaria a mesma compra que eu comecei, tá certo? Digamos que eu tenho uma venda que foi entregue, vocês não ver que tem algumas reclamações ali, mas na verdade é um processo de devolução de algumas compras que eu recebi. Mas aqui, por exemplo, eu fiz a compra aqui dessa bandeja com grama sintética, Tá? O vendedor me mandou, tal. Digamos que ele chegou com um problema, ou ele ou não veio o que eu pedi, faltou algum item. Normalmente as pessoas já vêm aqui e tem um problema, tem um problema. Hoje existe um campo que chama enviar mensagem. Muita coisa se resolve por aqui. Então aqui eu consigo falar com ele. Olá amigo, tive um problema com a compra. Recebi apenas dois dos três que comprei ou, né, tipo, é, não é o que eu imaginava, quero devolver, ou outra coisa, isso aí se você tiver dentro dos sete dias, né, um direito seu, devolução, de e aí depois você conclui ela até por outro lado. Aí aqui é sempre uma tentativa de contato, então primeiro tente falar com o vendedor, tá, antes de sair querendo bater, antes de sair correndo pra com não precisa disso hoje, tá, o teu dinheiro tá com o Mercado Pago, ele segura ele, ele pode te devolver ele a qualquer momento, mesmo depois que você já recebeu, dentro de sete dias por lei você tem direito à devolução, né, então, ah, me arrependi ou não, isso aí é um direito consumidor. Mas tenta fazer da forma que você não prejudique o vendedor, tá certo? Então pode trocar uma ideia aqui com ele, já coloca pra ele qual que é uma... O que que aconteceu, às vezes é um problema, ele já fala, não amigo, peraí que eu já vou te mandar outro hoje, já passo o código de rastreio pra você, ou ele vai te pedir, me manda uma foto, aqui mesmo, ó, você anexa a foto que você quiser. Então, por exemplo, ó, eu consigo anexar uma foto, ó, coloquei a foto, e aí posso colocar a mensagem que ele pediu. Então... Tudo isso aí você consegue tratar pelo campo de mensagem, sem gastar telefone, sem precisar ligar para ele, sem precisar fa nada, fazer nada disso. Então é muito interessante, embora você tenha aqui né, o, o telefone dele, se você preferir resolver por telefone, é legal. Aí é lógico, ah, ele não me respondeu ou ele mandou eu andar, falou que, eu não, que não tem nada a ver com isso. Aí sim você tem o botão tem um problema. Tá? Eu acredito que seja um botão para ser usado em último caso, ok, para não, não causar um transtorno para o vendedor. Se for um caso que você recebeu errado, tenta tratar pelas mensagens, ao invés de colocar aqui, ó, tem um problema com vários produtos, ele te dá algumas opiniões, tá ligado? Ó, tá ligado? Eu ia falar, não, ela tá vendo, tá? Você tá vendo? Ó, recebi o produto com um problema, não recebi o produto, quero devolver ou trocar, ó, tá vendo? Então, se o vendedor não te respondeu, aí sim, ele merece ser, vamos falar assim, cutucado por aqui. Então aí você tem aqui, ó, recebi o produto com problema, ele vai abrir para você uma tela para você escrever exatamente o que, o que você quer. Eu quero trocá-lo, quero devolver, quero meu dinheiro de volta, e aí você vai ter a opção de escrever. Se você colocar quero devolver, digamos que você quer devolver ou quer trocar o produto porque não é o que você queria, não é o que você imaginava, comprou um sapato que não serviu, um tênis que não serviu. Tem aqui, quero trocá-lo ou quero devolver. Em ambas as opções, ó, ele vai perguntar, você quer que me arrependi? É diferente do que combinado? O produto é incompleto? O produto está com defeito? Tá? Então, digamos que eu queira devolver ali, quero o dinheiro de volta, tal tá? Eu coloco aqui, ó, me arrependi da compra. Eu vou escrever uma mensagem. Olá, tentei. Se o vendedor te respondeu, até para você devolver a compra, ele vai te instruir a fazer isso, porque aí ele não paga a devolução do seu envio, tá? Quem paga é o Mercado Livre. Então, ele vai te instruir dentro dos sete dias, né, para que você faça isso. Então se você estiver fora dos 7 dias, aí a troca já é um bom senso que o vendedor pode, tipo assim, não é um bom senso, na verdade é uma condição especial que o vendedor vai te fazer ou não, aí ele pode sugerir que você pague o frete de volta ou não, mas agora se você está dentro dos 7 dias, é o período que o Mercado Livre mesmo vai pagar, e que você vai colocar, olá, recebi, porém, veio com problema, quero a troca do item, no caso aqui é devolução, né no caso a é devolução do produto e do meu pagamento. É, aguardo. Aí o que, que vai acontecer? O Mercado Livre vai mandar para você uma IT, é, uma, um código de, de postagem reversa. Aí você vai com esse número na agência, o seu produto já empacotado certinho, e aí você leva lá e eles dão entrada nesse, nesse... nesse código reverso para você, para fazer a sua postagem. Feita a postagem, você pega o código de rastreio, vem e cola aqui dentro, tá? Mas é sempre bom, como eu falei, conversar com o vendedor. Vai ter vendedor que às vezes ele não vai nem mandar você usar essa parte. Ele vai resolver tudo por você, com você aqui pelas mensagens. Então, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar Olá Vinícius, tudo bom? Eu vou colocar. Dê um oi ao nosso canal do YouTube. Ó, estou te usando como exemplo positivo. Botei uma risadinha aqui porque ele me atendeu muito rápido, ele me entregou em um dia, absurdamente, assim, ele já pegou e postou no mesmo dia que eu comprei e me atendeu. Tá vendo? A mensagenzinha vai, tem um histórico aqui, então, ah, mas eu tenho que falar dentro dos sete dias, eu já tenho que devolver dentro dos sete dias, eu quero trocar e tal. Não, se você comunicou já tá valendo, tá? Então aqui, coloca aqui, espera um dia, nem todo vendedor responde em meia hora, dez minutos, todo mundo tem vida também. Então feito isso é uma maneira de solucionar os seus problemas aí no Mercado Livre, não precisa sair desesperado querendo processar o vendedor e querendo fazer outras coisas, não precisa, tá? Ah, recebi um tijolo no lugar, vai postar uma foto aqui do que você recebeu, aí tipo, lógico, se você receber um tijolo já vai direto na reclamação, nem vai ali, né? Você recebeu algo bem falcatrua, diferente do que você comprou. Mas se é algo que você pode é, contornar, tentar resolver com o vendedor, então vai pelo campo de mensagens que hoje é uma excelente opção. O Mercado Livre notifica quando as pessoas têm mensagens, então ele coloca aqui, ó, você tem uma mensagem, tá vendo? Então ele já coloca que eu tenho uma mensagem no item, ele coloca é, mensagens no, no resumo da conta também para o vendedor ficar sabendo que ele recebeu mensagens. Então, ó, ele consegue filtrar depois pelas reclamações. Então, é bem fácil e rápido de tratar problemas, tá certo? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho. É, toda sexta vai sair meio-dia um vídeo para consumidor. Eu vou falar um pouquinho de como olhar hoje bons vendedores dentro do mercado livre. É, não só baseando em termômetro. vou explicar por que no próximo vídeo para esse não ficar longo, beleza? Um grande abraço para vocês. Aproveitem hoje o Mercado Livre, eu vou falar de B2W depois, vou falar de Submarino, Lojas Americanas, Shoptime, vou falar de Amazon, vou falar de Buscapé, vou falar de Netshoes, vou falar de Magazine Luiza, de vários lugares para você fazer a compra, a gente vai simular algumas coisas, mas na verdade, é, o Mercado Livre é hoje o maior Marketplace é, do Brasil, então é um lugar onde você tem mais produtos, onde você tem mais vendas, e é muito bom de comprar, tá? Você pode comprar e, e com certeza, fazendo tudo certinho, não vai ter nenhum tipo de problema, tá certo? E eu vou instruir melhor no vídeo de como comprar, lá como escolher bons vendedores e o que fazer. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima!